Você sabia? A lei da ficha limpa nasceu de um abaixo-assinado organizado pela sociedade. Entenda como foi possível no aplicativo Guia do Voto. Baixe grátis.